no campo ou na cidade. A medida é exata. Trabalho essencial na organização de uma sociedade moderna. Contrate um engenheiro agrimensor. Creia Minas. Construindo soluções.